Olá, galera, mais um debate no Canadá começando pra vocês e hoje eu vou falar de Austrália na verdade Hoje eu vim falar sobre as mudanças de vistos que vão acontecer agora em 2019 As últimas notícias sobre as mudanças da imigração Então pra você que tá pensando em virar residente na Austrália ou já é residente, tá buscando essa dania também Fica comigo nesse vídeo e check it out! Eu tô com uma colinha aqui hoje, eu estou com uma colinha porque a gente tem seis temas para conversar hoje e eu vou comentar um pouquinho rapidamente sobre alguns desses temas que entraram em vigor ou que vão entrar em vigor agora em 2019 com as mudanças de visto que a Austrália tem feito. tá? Uh, o primeiro deles é que Northern Territory NT e a Great Southern Coast of Victoria estão oferecendo um programa chamado Designated Area Migration Agreements. O que, que é isso? É um pathway para residência permanente para pessoas com poucas qualificações em inglês básico, tá? Então, eles estão mirando trazer mais trabalhadores, principalmente para as áreas rurais. Então, se você está buscando... Uh, uma residência, uma permanência na Austrália em áreas regionais, Northern Territory, que é onde fica Darwin, por exemplo, uh, é um dos melhores lugares para vocês buscarem a residência hoje. Eu vou dar uma lida para vocês em alguns dos 117 uh, empregos em que North Territory está buscando agora, tá? Então eu vou deixar o link para vocês aqui nesse, aqui nesse vídeo aqui embaixo, para vocês poderem uma, dar uma olhadinha nas listas uh, e verem quais empregos eles estão buscando. Mas basicamente, dentro, dentro do que... Uh, do que eu dei uma olhadinha aqui, olha só, tem umas coisas bem bacanas e mais simples, tá? Então, contador, uh, a gente tem automotive electrician, tá? uh, mecânico elétrico de carros, uh, a gente tem até bar attendant, tá? Então, barista, uh, beauty therapist, bookkeeper, bus driver, motorista de, de ônibus, uh, chefe de cozinha, uh, a gente tem cozinheiros aqui também, dental assistant, uh, mergulhadores... Uh, professoras de escola, professora e professora de escola primária, tá? Early Childhood Pre-Primary School uh, A gente tem motorista de escavadeira também Forklift Driver, tá? Isso é um emprego que inclusive dá bastante dinheiro na Austrália É muito buscado por lá Cabeleireiro também Gerente de hotel, gerente de hotel ou de motel, né? Uh, intérprete tem muita muita muita profissão bacana aqui que dá para fazer e dá para estudar e dá para poder se especializar lá também marketing assistant marketing manager office manager tá uh, supervisor de loja retail supervisor isso é bem legal também técnico de som uh, veterinário também está aqui nessa lista garçom, supervisor de, supervisor de garçom supervisor de restaurante, web designer enfim, tem muita profissão que vocês podem tentar se encaixar nessa lista, lembrando que são 117 profissões que eles estão buscando, então não deixem de ver o link aqui abaixo para vocês verem se a sua profissão tá dentro dessa lista e tentar aplicar para conseguir talvez aí a tão sonhada residência na Austrália beleza? Lembrando que a Twizy trabalha com escolas de inglês em Northern Territory também, então se você tá pensando em fazer o seu intercâmbio para Darwin, mirando a imigração, já dando e-mail para gente aqui também no info.2.com que a gente pode fazer uma cotação para você poder ir fazer o seu estudo de inglês lá e quem sabe migrar para a Austrália por essa lista regional e rural de migração. A segunda mudança são os vícios para os pais dos imigrantes, né, que tinham sido prometidos em 2016, que ia, que ia entrar em vigor em 2016 e atrasou e deve entrar em vigor agora na primeira metade uh, de 2019. Tá? Os pais dos imigrantes poderiam viver no país por até 5 anos uh, e a aplicação desse vício deveria custar mais ou menos 10 mil dólares. Os imigrantes precisam comprovar fundos suficientes para poder sponsorar os seus pais e só vão poder sponsorar os pais de um só se for o casal, então se você está querendo que seus pais vão, você e a sua esposa está junto com você, você não tem que escolher ou, ou seus pais ou os pais da sua esposa e vice-versa que é uma coisa um pouco um pouco bizarra né um pouco bizarra então só pode os pais de um, um, um dos membros do casal essa é uma, é uma lei um pouco estranha né mas é assim que funciona é assim que a Austrália está levando a uh, o seu processo de visto adiante tá então eles atrasaram um pouco esse tipo de processo e deve sair agora no meio de 2019 a uh, essa nova lei para trazer os pais de quem está imigrando para a Austrália também Uh, o terceiro tópico são os vícios de, uh, de negócios né? sem investimento. Então, vício de negócios sem investimento inicial para o estado de South Australia, uh, focado em empresas nas áreas de cybersecurity, Big Data, Digital and Blockchain, Food Online, Health and Medical Technologies, Robotics, Media and Film Industries. Tá? Então, se você está pensando em abrir um negócio sem investimento dentro de qualquer uma dessas áreas, uh, você deve submeter uma, uma, uma aplicação e um business plan, Uh, para aprovação do visto e ele tem duração de três anos, tá, com direito a levar a família. Então, basicamente, se você está pensando em abrir uma empresa na Austrália, dentro dessas qualificações, vocês podem fazer isso. Você deve submeter todo um plano de negócios, explicar para a Austrália o porquê que a sua empresa vai dar certo lá e também um plano de negócios mostrando todo o desenvolvimento da empresa e tudo que você pretende fazer no país. E você pode ter um visto de três anos podendo levar a sua família junto com você. E esse vício também tem a possibilidade de você conseguir uma residência no futuro, principalmente se você fizer em locais remotos, né? O quarto tópico que eu queria falar com vocês é o corte no número de imigrantes, tá? Todo ano a Austrália tem um limite de mais ou menos 190 mil imigrantes, tá? No ano passado, no ano passado não, né? A gente já tá em 2019, né? Mas em 2017, já ultrapassou 200 mil imigrantes. E no ano passado caiu para 162 mil, tá, então foi o menor intake de imigrantes da última década. Ah, por que, que tem passado, por que, por que, que isso está acontecendo, né? O governo tem passado, na verdade, para um momento mais conservador na Austrália, né, ah, restringido a entrada de novos imigrantes, então a gente sabe que ah, a residência não está mais tão fácil quanto era antigamente, né, e é esperado que esse ano fique ainda abaixo dos 160 mil casos de residência permanente que sejam aprovados, Tá? o governo também vem falando de deixar cada estado ou território deles cuidar das suas próprias leis, tá? que eles tenham um pouco mais de autonomia para poder decidir seus próprios programas de imigração a intenção deles é diminuir o intake nacional e focar nas regiões que mais precisam, como o Northern Territory e os estados mais abaixo e, uh, ou talvez o no norte de Queensland, né? Uh, então a gente está falando de estados como Darwin, Northern Territory Cairns, o no norte de Queensland uh, cidades menores que precisam de mão de obra e ainda não tem pessoas qualificadas para poder atuar em várias áreas. O quinto tópico desse vídeo é dificultar a aplicação da cidadania. Tá? O governo propôs aumentar o tempo para 4 anos de residência e também querer incluir um teste de inglês com uma nota mínima no IELTS de 6.0 no IELTS. Uh, para você poder aplicar para a sua cidadania, tá? Então, o tempo que você está estudando e o tempo que você está, uh, hoje em dia, né, estudando e ficando na Austrália, ele conta para esses quatro anos, mas eles estão pensando em tirar isso e como eu comentei, os partidos que estão de oposição a esse novo governo, ah, eles não estavam contentes com essa mudança, então a proposta não foi muito bem aceita. Ah, e eles vão fazer oposição para poder entrar isso em discussão, que deve voltar para o parlamento em 2019 e aí deve ser votada essa lei dos quatro anos após a residência permanente. O sexto e último tópico é que o departamento de imigração vai passar a ter acesso ao ATO, que é o Australian Taxation Office, que é o órgão que regulamenta se você está pagando seus impostos, se você está recebendo corretamente o seu salário, uh, e se o employer sponsors estão sendo pagos, né, o que deveriam. Então, o que acontece é muita gente sendo sponsorada por empresas da Austrália, não sendo pago exatamente o que deveria ser pago, e isso pode acarretar num processo uh, negativo do seu visto de residência. Tá? Uma nota importante para os estudantes que estão na Austrália é que nada impede que que eles aproveitem também esse acesso dos, a esses dados para conferir o salário dos estudantes também. Então, se você está trabalhando mais de 20 horas, está ganhando mais do que deveria, isso também pode ser avaliado. Se você está trabalhando 20 horas está recebendo menos do que você deveria, isso também pode ser avaliado. Então, é uma coisa para ficar uh, sempre com o pé atrás, sempre com muito cuidado, de que vocês estão estourando as horas de trabalho ou não, porque na sua... A aplicação para residência, isso pode acarretar em problemas para vocês então gente, é isso, se vocês gostaram não esquece de se inscrever aqui no canal deixa o seu like, comenta, curte, compartilha e a gente se vê num próximo vídeo, não deixa de falar com a gente também se você quer uma cotação de intercâmbio para poder estudar lá na Austrália no info.toothetrival.com e a gente se vê num próximo vídeo beijo do de Deote para vocês e até mais tchau